Esse que vai falar é o presidente da CPI da Covid, que está fazendo um trabalho que essa aqui não quis fazer. Por favor. Farei a réplica em plenário para não pegar meu tempo daqui, que eu não vou perder meu tempo aqui, aqui contestando Norte, uma coisa é que não está sob investigação. do senador Eduardo Girão do Ceará. Tivemos uma reunião. Antes do início dos trabalhos da CPI, para discutirmos estratégia, estratégias conjuntas para que a CPI do Consórcio Nordeste também possa ser instalada no Congresso Nacional. O Consórcio Nordeste é responsável pelo rumo de 48 milhões de reais aos estados nordestinos. A CPI, aqui no Rio Grande do Norte, a CPI da Covid, já teve acesso a documentos sigilosos que indicam uma falcatrua brutal. Com o nosso dinheiro, e é muito importante, já que envolve nove estados do Nordeste, além de conexões com o estado de São Paulo, que essa CPI também seja levada ao Congresso Nacional. Só para informar que as passagens de avião para que o senhor Carlos Gabas viesse aqui hoje e se recusasse a prestar contas ao povo do Rio Grande do Norte foram pagas com dinheiro do povo do nosso estado. Tô aqui com a cópia da Passagem emitida pelo Consórcio Nordeste. Entendo sua indignação por membros do seu partido terem feito o maior roubo da saúde do Rio Grande do Norte durante a pandemia. Entendeu? Porque nesse processo, para quem não sabe, já tem confissão. Quando eu digo que foi roubado e teve gente que roubou, é porque dentro do processo já tem confissão, já tem delação, já tem dinheiro em conta, já tem extrato de banco. E se a vossa excelência ler, o inquérito, eu já disse ao senhor, que leia. Eu já disse ao senhor que eu tenho algumas gravações, vossa excelência, dizendo que não tem nada nos processos. Gravações. Eu não. O senhor pega uma minha o dizendo... O padre Torquemaro, é. não, presidente. Eu, o senhor pega uma minha dizendo no um processo, fora do Conselho do Nordeste, que tem gente culpada, pega uma minha. Agora a sua, eu tenho gravado. O senhor relator da CPI dizendo que não tem nada. Cego. Cego. Diante da Polícia Federal, fazendo busca e apreensão, dinheiro roubado do todo o Rio Grande do Norte. E não há indignação, porque o governador da Bahia, que participou do roubo, é do Partido dos Trabalhadores. A é indignação é relativa só por causa disso. Porque Carlos Gabas foi ministro de Dilma. Ó, quem está ideologizando quem... tá isso? Não, não, não estou é não. Eu estou afirmando. Todo mundo está vendo. Eu estou relatando o fato. Não, o senhor está. O fato? O não tá roubaram o dinheiro do povo do Rio Grande do Norte senhor e do vocês estão livrando a cara porque são okay. legionários. Senhor presidente, eu queria fazer aqui um requerimento que eu já dei entrada, tá sob é, os cuidados da assessoria, que é muito zelosa aqui dessa CPI. Te pedir a convocação do senhor, convocação não, convite do senhor Kelps Lima, que é o presidente da CPI da Covid, lá do Rio Grande do Norte. Queria fazer esse pedido... O presidente da CPI é, que já deu o veredito, o pedido do já senador deu o veredito, esse é o presidente que Queria... já deu o veredito no senador eu, eu, vídeo e não terminou, com... eu, eu não estarei, terminou de investigar, eu, eu estarei no plenário com o senhor, daqui a pouco, eu estarei no plenário com o senhor, o senhor vai defender o consórcio nordeste? É bom que alguém defenda, eu fico feliz. Você tem dúvida que a verdade vai aparecer, senador Marcos Rogério? Eu confio nas instituições. Não tenho nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida, que a verdade vai aparecer. E é coisa escabrosa. É gente poderosa.